Você, eu espero que sim. No vídeo de hoje vai fazer um vlog. Acho que eu estou bem funcionada. O vlog de hoje é porque é o seguinte, é aniversário da minha mãe. Tá todo mundo em quarentena, menos ela que saiu. Gente do céu, minha mãe saiu. Não era para ela ter saído ela saiu. E é o seguinte, preciso fazer algo para minha mãe. Hoje não, vai, não vou ensinar vocês a cozinharem, eu não sei. Eu vou fazer uma receita aqui, tá? Eu vou fazer gelatina, algo muito difícil. E pudim em pó. Se você não viu errado, eu vou acender a luz aqui. Eu tô toda arrumada porque eu tava gravando lá no fundo, ó. Eu tava gravando e tudo mais. E aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho pra fazer nessa quarentena. Eu tenho esse pudim aqui. Royal patrocina nós. Tem esse pudim de chocolate aqui. Que é bom, é gostoso. Eu tenho. Não reparem na bagunça. Eu tenho. Essa gelatina de framboesa. Eu tenho uma gelatina de de maracujá. Porém, é muito ruim, não compre. É Eu tenho chocolate e é achocolatado aqui. Biscoito. Eu não sei o que eu vou fazer, tá minha mãe vai chegar e eu não sei o que eu vou fazer. Mas provavelmente eu vou fazer pudim e pudim e gelatina. Eu não sei o porquê, mas o meu vizinho ou minha vizinha, desse dia estão de se tá um samba. Eu não sei porquê, sei que tá, ó, há horas e eu preciso gravar. Preciso gravar. Resolvi que eu vou fazer o pudim primeiro. Eu não sei se ela me pega a inteira, tá? Resolvi que eu vou fazer o pudim primeiro. É, tem que. A panela tá lá. Tem que fazer o leite. O leite a gente coloca, a água a gente coloca aqui. E coloca o leite vamos abrir o leite Agora a gente tem que ir pondo o leite e mexendo aos poucos. Deixa eu ver aqui. Aqui, coloca. Não, coloca esse envelope e vai despejando o litro aos poucos. Ok. Tem que ir o leite inteiro, ó. Okay. Tem que ir pôr nós um pouquinho Cheio de bolinha. Eu não entendo, gente. Eu, eu, só, eu, eu tô dizendo a vocês que eu não sou tão bobozinha assim. Eu não entendo o que é cheio de bolinha. Eu não consigo tirar as bolinhas. Fico revoltada. Vamos mais um pouquinho. Tá Eu coloquei tudo Não, sai só é um o de leite, sobrando. É um o de leite, gente Coloca aqui, vou mexer Eu agora vou pôr no fogo Como isso demora muito, eu vou cortar pra vocês Então, e assim Eu não tô ensinando ninguém a cozinhar Então não levem meu vídeo como um tutorial Porque nem eu tô sabendo o que eu tô fazendo E como agora eu vou pôr no fogo Vou ter que ficar mexendo e aquela coisa chata Eu já volto pra vocês Ficou tipo uma papa, uma cremogema, sei lá, tá? As bolinhas saíram, o que é bom. E ficou tipo assim, gente. Eu espero que seja bom, porque bonito, cheiroso o negócio tá. Ninguém repara que eu derrubei aqui. Não, conta pra minha mãe. Agora eu preciso achar uma travessa pra pôr isso aqui. Eu vou pôr nessas duas aqui. Eu vou pôr nessas duas aqui, que eu acho que vai ficar bom. Vocês viram a toalha de mesa, que bonitinha? vou pôr nessas duas. E eu espero que dê bom! Eu achei que precisaria de duas travessas, mas deu uma. Agora eu tenho que pôr na geladeira, arrumar isso aqui. E ainda sobrou um pouquinho pra dar uma vida, porque ficou bonito, viu gente? Ó, pronto comigo. Mas agora que eu fiz o pudim, e tudo direitinho, eu vou fazer a gelatina. Porque é meu pai é diabético e eu quero fazer a gelatina pra ele. Tem a gelatina aqui, eu gosto de gelatina porque ela tem. Ela tem brincadeira pra trás e eu fico distraída, bem Enquanto a gelatina esfria, enquanto a água esquenta. E é o seguinte, eu vou fazer essa gelatina de frangoeta, que é o que eu tenho aqui. E eu tenho essa outra sigela aqui que eu tirei para fazer o pudim, achando que ia ter muito, mais não né? né? Então, vamos começar a fazer. Nossa. Ok, Sim, ficou 250 mil de água Não dissolveu nada, mas eu acho que quando com a água gelada ele acho que ele dá a gente. Não é possível, né? Só melhor dissolveu, cara. que tá aqui ó, o açúcar da parada, mas eu acho que dissolveu. Vou com a água fria logo. Porque os meus pais provavelmente estão para chegar. Porque já faz mais ou menos duas horas que eu falei com eles. E o trajeto deles são três horas, então, né? Como eu sou o desmantelo em pessoa sujeitada. Tudo de... A gente não tá focando Foca Petitas Deixa eu escurecer um pouquinho a imagem é, Olha isso gente, sujei... Sujei meu pé, sujei tudo Vou limpar aqui Ok, horas depois São 9 h tô aqui comendo Meu pudim. e tá muito bom O balanço, recomendo super essa receita Tá muito boa mesmo Se você não viu o último vídeo do canal Veja, eu não sei quando esse vídeo vai ser postado então não posso garantir qual é o último vídeo do canal. É... Mas então foi isso. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa o seu like. inscreva no canal. Aqui o vídeo. Um beijo. Um beijo. Tchau.